Estamos aqui para conversar com você sobre a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Você certamente já pensou como que é gasto o dinheiro público, se está bem gasto ou não, como é que é pago a bolsa dos meninos que recebem bolsa para trabalhar nos telecentros, como é que é gasto o dinheiro da sua prefeitura. Então, que tal juntar tudo isso, mais o que você tem que fazer no seu projeto comunitário e fazer com que o seu telecentro... Os usuários, você monitor, o voluntário, aquela senhora que dá aula na escola do lado, o pessoal todo aí da redondeza. Junte todo mundo para participar da conferência. Venha dar seus palpites. Você pode saber como entrando no site. E você tem até o dia 8 de abril para fazer essa agitação toda no seu telecentro. Bote seu telecentro no ar. Vamos participar.